Family, Johnny, Samurai, samurai. piama, piamos de SP, fa ver qual vai ser, começamos o freestyle já pra vencer, e começamos chamar mano pra dizer, que quem tentar com nós nós vai afogar no Tietê, pode saber, aí chegamos Johnny Samurai, fechado o também, o Pelé e o Jedi, que vacila, mas ele fecha com nós, pode escutar minha voz, então chega e rima Samurai, mas não faz o que? É. Só não vale o que é herói, eu tô tranquilão Fecha com o mano Dante, que é vacilão Tá ligado, eu vou chegando na sessão Tá amor, tá na função, tô sem voz Mas tá louco, improvisação O Johnny do meu lado contando as histórias Eu lembrando do passado e do presente de glória É lembrando do futuro dos cara Que eu não aturo, dou logo porrada E jogo de cara igual pitch no muro Tá, tá lembrando, tá, lembrando também dos mano de lá Quando ah. nós foi dar um rolê no nacional de BH Aquele dia foi maior função Teve batalha, teve fuga Teve campeão, teve gente De tudo quanto era lugar lá Chamava pra pegar foto e tirar É um bagulho louco pra embrasar Até o pessoal de São Paulo colou só pra ver no que é, ia dar. E o plano foi o seguinte sem gracinha Vamos pra BH, cê leva o título Eu levo a novinha Ó parada, nunca tá ligado, eu vou chegando em brincadeira Não fui vai pra casa mineira é. é. Aí, ah, tá ligado, mano nem é que já chega agora, rima mandou Você não levou o prêmio na moral que os escuta, Mas só que o Johnny levou a garota Sequestrei mesmo, joguei logo dentro do carro Eu lembro até a, ma era a marca era Camarro Aquele que você fica gostando Aquele carro mesmo que da tua vizinha Tu fica paquerando de a olho minha na minha vizinha jogadinha. chama a buzina na minha casa Eu calmo, para, você tá com pressa? Então dá uma pausa, eu pego logo um cafezinho Pra me tomar, olhando pra ela Peladinha na varanda dançar Eu falo, mano, calma, fica do meu lado assim Você tá ligado, você sabe que eu sou bem magrinho Ela fala você é magrinho, mas você é bonitinho Vem cá, agora meu é lado. Eu vou te dar um. Com a orelha é igual um retrovisor. Chegamos aqui em São Paulo, até o metrô parou. Ninguém tá entendendo nada, paramos o metrô. Falaram, caraca, o um moleque de RJ já colou você tá ligado no atrapalho, o cana que te olhou falou, caralho, tu é, tá bem feio pra pro caralho. caralho O bagulho é sério, o cana tava gastando Johnny Tava gastando eu e tava gastando escone Yau eu, Yao eu, eu, não me desmereço O cana olhou falar com a moleque, tu tá é anjo, tem água do lado da cabeça É um bagulho meio estranho, ao o tamanho da sua orelha Não vem me gastar que você é um ladrão de ovelha. E o cana te olhou foi uma coisa bem maluca, cara Ele falou por que só nunca sumou sua cara Mas o bagulho é muito foda tá? Cê tá ligado, eu gosto muito de rimar Eau, eau, na moral, sem desmeixo Sua cara tá derretendo, sua orelha tá do lado do teu bicho. Não tô entendendo o croque dos pais mágicos Tu é feio pra caraca. seu fiscar é muito tarde. Cê tá ligado, mano? Você se fudeu. Se cê tua orelha dentro da boca mesmo, o problema é teu Cê tá ligado, eu vou te falar É lógico que a orelha é do lado bicho do seu burro tá Na moral, meu mano, não sei qual foi do seu cabelo Tu tá igual um árabe, tu é um ladrão de camelo. Com esse cabelo escuta esse bagulho, então já pega a visão. Tu é samurai, mas parece um tu é vacilão Tá, Poxa, meu tá ligado que minha rima acelera Eu posso ser feio, mas não tenho dente do lado da goela Vai ser ligado, eu vou te falar Deixa eu chegar pra te gastar pra improvisar Mas você não vai me gastar não Porque quando você dá risada Sua boca vingou a uma caverna do dragão O seu dente tão grandão, na moral meu mano Tu parece lá molusco, tu faz o que A caverna tranquilão que eu chego na sessão Minha boca é caverna, sua boca é a boca lá do dragão Você entendeu o bagulho cheio de dentes você tá ligado? para essa coleção de pente Tá ligado, meu mano? É coleção de pente Eu vou chegando no freestyle porque eu sou inteligente Falou de dragão? Na moral, sem caô Sua prima só tá viva que São Jorge se aposentou São Jorge se aposentou, tá ligado? Sem caô Sua irmã é o dragão que o burrozinho engravidou Mas você tá ligado? Eu vou falando na moral Você é o chueque que faz a sete Mas você tá ligado que eu rimo agora E você sabe que você sempre chora E você também sabe que eu já tô de zoa A gorda da sua irmã solta três peitos e depois sua casa boa Ah, cê tá ligado mano, isso é reca Cê tá ligado, você tá falando, sujão a sueca E o bagulho é muito sério, tá meleco. Sua mãe passa luz pra móvel na cabeça e cê é careca Tá de carro, cê tá de carro eu não entendi, foi nada que você falou <risos> ah, A mãe minha careca, se eu tô tranquilão Ela parece até uma espera do dragão Você tá ligado, mano? Eu vou falar liado Cabeça da sua mãe igual um pneu de fusca já bem rodado Você tá ligado? e Eu não tô falando Você tá me olhando e tá logo me perguntando o seu freestyle, é muito comum Pelo menos minha orelha não parece retrovisor de mil e um É um bagulho meio louco Você tá de marola pra botar o um coco aí na cabeçada. cabeça Você ah, tá ligado que o bagulho não incendeia Pelo menos minha boca não parece o respirador de de Mas você tá ligado que eu vou te falar e a vai nova te dá um beijo Seu irmão gorda desce igual a pérola, filha do seu sirigueijo Você tá achando que tá bonito e o te esgusto Luteio pra caraca e tu é, é alguma amor dos... Minha irmã é gorda, tua prima é travesti Sua irmã é tão pobre que não tem roupa pra vestir Mas já tá ligado que eu vou te falar Você vai marolar, só sabe que eu vou te gastar E é o seu irmã que todo dia tá com o mesmo pijama Que tá pedindo até roupa emprestada junto com o nego drama Cê acha que eu não tô ligado sem taô tá, oh. Sua irmã deu fuga pelo muro quando a casa queimou yeah, da sua irmã no sapatinho que ela usa de segunda a sexta Calcinha vai pra escola sozinho Mas cê tá ligado, eu vou te falar Já tá lá gritando, porra, hora de lavar E aí, na moral, vou te falar como é Pelo menos minha mãe olha pra baixo e consegue enxergar o pé Aí, na moral, eu sou o Johnny inteligente só mãe gorda pra caraca, barriga tá na frente Cê tá ligado, mano, puta que pariu Pelo menos meu pai não é procurado lá da polícia civil Mas cê tá ligado, cê sabe como é que é Teu pai tá foragido, é melhor do que deu pé Seu pai também é muito gordo, mano quando ele senta atrás do ônibus, o ônibus anda empinando Ninguém entende nada, gordo pra caraca, sem caô Seu pai é todo gordo, parece grande, você tá, tá ligado, mano, que eu não evento Seu pai quando vai no ônibus é algemado com 30 detentos Mas cê tá ligado que eu vou te lá, <risos> Teu pai tá procurado, é melhor você É algemado com 30 detentos, tá de brincadeira Seu pai gordo é homem um gemado, assunto com 30 cadeiras É um bagulho doido, na é moral, não se ele. Seu pai gordo é redondo, é um busão só branco. Ah, e tua mãe que também é gorda, então você <risos> vai se perder Se for pra prender a gema vai ser um bombolê. mas cê tá ligado, o que eu tô falando, o que cê tá falando sabe que tá me escutando? só que eu sou meio azul, pareço até o um noturno, e um sino pra sua mãe só se for o um anel de Saturno, vai tomar no cu, <risos> sua mãe é gorda, parece até o um cu ah, cê tá ligado que você não sai pro céu, minha mãe é noturno, Saturno, a sua é Plutão e perdeu o anel, Você tá ligado que eu vou te falar, você ah, tá no mesmo lugar, ai namorar mano, aqui não se acuda, sua mãe não vai pro céu, gravidade não ajuda, tá pra caralho eu tô tranquilão, ela demora sete horas pra tirar um pé do chão. Tá ligado, mano, vou falar no frio Sua mãe não vai pro céu porque o diabo acabou de cair. Aí o eu... mundo é muito sério, rapaz. Na casa do Senhor não existe. <risos> na casa do Senhor não existe, eu tô dizendo. Por isso que não existe Satanás e tu saiu correndo. Tá ligado, tu é o um idiota. Tua mãe não vai pra casa do Senhor porque ela não passa da porta. Ah, você é o anjo Gabriel, tá ligado. Só que ao contrário, Jesus pulsou tipo, do, do céu. Mas a história não é eterna, você é tão frio. Que foi expulso do céu e depois de queda. Yau, yeah, yeah, yeah, você vai de queda Só que você foi expulso do céu e ativou seus paraquedas Por isso que você tá suavão na celta Pulou, Já Eu caí, ativei os cara paraquedas Sua cara ficou amassada que você caiu de cara na queda Mas então tá liga que eu vou te falando Você tá cara pra dentro e neguinho tá te procurando Yau, yeah, yeah, você sabe que minha rima revigora Minha cara é pra dentro, minha visão pra fora minha rima é talento também Tu tem olho ele é muito grande e tu não pega ninguém Mas se eu tá ligado eu vou falar Johnny, você tem cara de quem sempre tem vontade de espirrar Eu não entendi qual foi sua rima, olha só tá com barba no queixinho do faraó Olha só Rimotec, o queixinho do faraó Tá ligado rimoteque, o rimotec, o rimu do bubuclef Você tá ligado, seu nariz parecendo o Shrek E o bagulho é sério, muito sério, muito louco Você não tem uma boca, se tem uma boca louca Yeah, yeah, na moral, eu sou elegante Só orelha tá escutando o som de lá de tão distante mas então tão distante, lá no caso, faz a casa gabu gunda você começou a bugar a última, a última, a última, última, tá ligado? Eu vou chegando pra mandar improvisado. Eu vou ser cheio de dente, meu parceiro. Se você fosse vampiro, você não conseguiu morder o corpo inteiro. Valeu!